Oi, Vida e Ambiente Construído, vamos falar sobre adaptação e evolução. E aí, beleza? Hoje nós vamos falar sobre adaptação e evolução, vamos entender um pouco isso e a ligação disso com o ambiente construído. Então, vamos entender primeiro o que é adaptação e evolução. O organismo está ali, legal no seu ambiente, uma bactéria, por exemplo. Está tocando a vida, tem alimento, ela está comendo, a população vai crescendo. E aí, de repente, aquele meio onde ela estava, ele muda. Por exemplo, coloca um produto químico qualquer ali e, e, e muda aquele ambiente. Três coisas podem acontecer. Algumas bactérias ficam naquela, eu me adapto, não, não me adapto, eu, eu não me adapto e morro, ou eu me adapto e continuo, reproduzo. Então a bactéria está crescendo naquele ambiente, o antibiótico chega e muda aquele ambiente. Na hora que o ambiente mudou, a bactéria internamente tem que responder para aquele ambiente. E nessa troca interna, se ela consegue se adaptar àquele novo ambiente, ela sobrevive. Se ela não consegue se adaptar, ela vai morrer. Então o antibiótico aí é feito para quê? Para eliminar essas bactérias. Eventualmente está causando doença, é para isso que serve o antibiótico. Então eliminou boa parte das, das bactérias que não se adaptaram àquele novo ambiente. Mais uma, duas ou três bactérias, por alguma circunstância interna, alguma mutação interna, alguma coisa interna, fez com que ela não morresse, ela conseguiu se adaptar a esse novo ambiente. Essa bactéria que se adaptou, ela vai reproduzir, porque o ambiente para ela está legal. E ela vai continuar crescendo a população, agora já adaptada a esse novo medicamento, a esse antibiótico. Com o tempo, a gente precisa criar outros antibióticos para combater essa bactéria que ganhou resistência. A bactéria evoluiu, legal? Adaptação e evolução. Então, internamente e externamente, o ambiente atua sobre o organismo, o organismo responde a essas mudanças ambientais, atua sobre o ambiente e ne nesse balanço as coisas vão acontecendo. Ambiente construído, então a gente veio de Cidade Grande, cidade grande, né, os pais foram morar em cidade grande, lá na década de 50, região industrial, as cidades foram crescendo, né, foram modificando, foram se industrializando, o ambiente foi mudando. Aqueles que foram se adaptando a esse novo ambiente, ok, cresceram, evoluíram, as nossas famílias é, quem vem de, de Cidade Grande acabou migrando do interior para Cidade Grande e conhece essas histórias. Mas muitos né, não se adaptaram a essa vida urbana né, de estresse, de, de violência, de, de correria. E aí duas coisas podem ter acontecido. Né? Eles acabaram morrendo ali mesmo, né? não conseguia se adaptar, uma luta grande, interna, né? com o meio o tempo todo, é doença, convalescença, é, fica legal, né? é, fica naquele meio termo, ou então alguns resolveram, aqui já não é mais para mim, deixa eu buscar um outro ambiente onde eu estou melhor, onde eu me sinta melhor. Então, por não conseguirem se adaptar, muitas pessoas estão fazendo o caminho inverso dos nossos pais e dos nossos avós estão saindo das grandes cidades e indo para o interior, em busca de um ambiente mais adequado, de acordo com as condições internas que elas estão buscando. Deixa eu mostrar para vocês uma possibilidade, que é o que a gente teve aqui em casa, e a gente continua com a evolução e adaptação. Então, quando a gente chegou por aqui, essa vegetação que tem, não tinha nada disso. Isso daqui era um pasto de braquiária. E aí construímos a casa. Antes de construir a casa, a gente trabalhou todo o terreno. Né? Curvas de nível, a braquiária que tinha a gente não queimava, a gente cortava e deixava em cima do solo. Isso com o tempo foi aumentando a quantidade de água disponível no solo. A braquiária, à medida que era degradada, liberando nutrientes no solo. E a gente começou a plantar também algumas árvores. Essas árvores com o tempo... Esses daqui são todos ipês, filhos desse IPzão que está aqui atrás. Com o tempo, a gente foi podando alguns galhos para a copa dos ipês subirem. Né? Eu medi a temperatura dessa parede aqui. Essa daqui é a parede oeste da casa. Então, não tinha vegetação aqui em volta. Medi a temperatura na parede. Ela não estava não recoberta assim, era só de tijolinho. 52 graus aqui fora. Né? 28 graus lá dentro, está tranquilo. Mas 52 graus aqui fora, sem vegetação nenhuma. Hoje a vegetação já está aqui, ela já protege. Né? Porque a gente tem o sol se pondo desse lado, bate na vegetação, mãe um pouco as coisas. Olha o pergolado também essa mesma função o sol bate as plantas seguram um pouco o que que eu estou falando isso porque quando a gente chegou o ambiente era tal que a gente tinha determinadas condições dentro da casa que foram mudando com o tempo então internamente a gente percebeu primeiro saímos de, de cidade grande vemos para cá que era um silêncio danado a gente não tá ouvindo o passarinho o tempo todo cantando aqui isso daqui não tinha nada disso. Então, com o tempo, né, o ambiente informou algumas coisas para a gente e a gente se readequou internamente e devolveu coisas para o ambiente. A gente é, interferiu no ambiente. A gente começou a mudar algumas condições que estavam presentes no ambiente. As árvores foram crescendo. Olha que legal! Olha. As árvores foram crescendo e até porque a gente escolheu espécies adequadas para isso, isso começou a atrair mais fauna para cá. É porque agora tinha alimento e tinha proteção. Os passarinhos que começaram a chegar, eles comiam alguma fruta lá fora, vinha para cá, porque agora antes era só um campo aberto, né? sem nenhum espaço para procriação o ou ou, ou para proteção, agora aqui eles começaram a ter um espaço de, de proteção. Então, eles comiam alguma coisa lá fora, trazia para cá e deixavam o cocôzinho. Eu tenho um monte de goiabeira que não fui eu que plantei. Eu tenho um monte de espécies nativas plantadas aqui que não fui eu que plantei. Quem é que plantou? Morcego começou a visitar o lugar à noite. Passarinho começou a visitar o lugar à noite. Pequenos animais começaram a visitar o lugar à noite. E com isso, eles também. O ambiente foi transformando a qualidade de vida deles e eles foram transformando o ambiente. O ambiente foi transformando a nossa qualidade de vida e a gente foi transformando o ambiente com o tempo. Hoje a gente tem uma condição em que os barulhos de, de automóvel, isso tudo foi trocado pelo barulho dos passarinhos. Né? E a possibilidade... Ó, eu tenho umas criancinhas morando aqui, que todo ano, duas, três, quatro vezes por ano, os canarinhos vêm aqui para se reproduzir. Então, essa é uma história legal de você planejar as suas habitações de você planejar o teu lugar. Olha a mãezinha ali, ó. Oi, querida. De você planejar o seu lugar de uma maneira diferente daquilo que a gente está acostumado. Então os meus vizinhos ainda mantêm aquela ideia, né? Não tem árvore, é tudo, é só gramado, é chácara comum, convencional. Agora eu aqui, né? Não é tudo reto, não é só gramado, é flor, é alimento, é ameixa, é amora, é pitanga. Passarinhos que vêm aqui o dia inteiro cantando pelo lugar. Então é uma outra... É, é um, é, o ambiente evoluiu. Aquilo que era monocultura, era só braquiária, agora é uma diversidade grande. O ambiente evoluiu e eu evoluí. E a casa evoluiu. Legal? Essa é uma possibilidade que você tem também. Se você está morando em cidade grande, pensando em vir para a cidade menor, em ir para o interior, e já que você vai fazer alguma coisa diferente, você pode incorporar mais vida ao ambiente que você tá, vai construir ou vai modificar com o tempo. Então, para você que está fazendo a transição, procura a gente se quiser. A gente tem uma equipe que pode te atender, desde buscar o melhor terreno, compra do terreno, depois planejamento do terreno, de como é que a gente incorpora esses conceitos vivos né, na tua construção, aí arquitetura, engenharia, então, é um, tudo integrado. E por outro lado, se você for um engenheiro, arquiteto é, da área de ciências ambientais, biologia, e quer ter mais informações sobre isso, de como é que a gente faz essa transição e incorpora esses elementos vivos naquilo que que a gente está fazendo, procura a gente também, vamos trocar ideia. Então, do mesmo jeito que a gente também foi evoluindo as nossas habitações, né, saímos de caverna para choupanas, é, para casas, para vilas, a evolução disso são as casas ecológicas. Né? Casas é, construídas de maneira a integrar mais o ambiente construído e o ambiente natural, integrar mais o humano, com o ambiente natural. A gente veio da natureza. Né? Vamos integrar essas histórias todas. Né? a evolução natural das coisas. Daqui a um tempo, essas construções mais integradas vão ser o padrão de mercado. A gente acredita nisso. Legal? Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.